Olá, meus amigos. Uma pequena fala sobre como prosperar, ter amigos, né? ter bons relacionamentos. É, eu participei durante muito tempo sobre é, cursos de automotivação, dinâmicas de motivação. Então, eram cursos que fazia a gente sair andando rápido. Né? Tinha que ler um. pelo menos uma vez por ano, tinha que ler um livro lá de como lidar com as pessoas, né? como é fazer amigos. E aí o que acontece? Quando eu tento ser agradável aos outros, eu acabo sendo, às vezes, falso. Eu acabo, às vezes, não sendo é, autêntico. Eu, de verdade. Então, para que você possa ser feliz, para que você possa encontrar o seu caminho, aprenda a ser autêntico. Não significa ser grosseiro, não significa falar o que você quer para as outras pessoas. Se você vê alguma pessoa é, comendo de boca aberta, assim, Pô, pare". não não é corrigir ninguém. Você não tem que é ser você. Se te oferecerem lá um, um café, aceite o café. Ou não, mas faça aquilo que o seu coração pede. Seja quem você realmente é. Né? é não tenta corrigir as outras pessoas, a menos que elas pensam. Ou se for talvez uma pessoa da sua família, um filho... O seu lá talvez uma esposa peça licença posso te dar uma dica mas aprenda a ser quem você é diga sim sim quando é para ser dizer sim diga não quando é para dizer não e não sofra com isso porque ninguém tem a obrigação nenhuma de agradar as outras pessoas ninguém tem a, a obrigação de ser diferente daquilo que você é quando eu vou em alguns lugares, né, às vezes a pessoa diz assim, toma, que cerveja você quer de digo, eu quero tomar a cerveja branca, Até aqui para falar, tem medo? Cerveja branca, Pode ser outra pode, pode ser escola, pode ser outra cerveja. Mas peça aquilo que você quer. É, entre você, qual o cara te trouxer essa, você pode até perguntar, né? Trouxe uma outra cerveja, assim, se não tem a outra. Às vezes, por gentileza, né? nós chamamos aqui a de levar em consideração externas. Existem coisas que eu faço para agradar ao outro, mas eu sei que eu estou fazendo isso. Não estou é, mudando a minha personalidade. Né? Uma pessoa comerciante, né? um vendedor, uma pessoa que está no comércio, ela tem que agradar a outra pessoa. Faz parte do processo de vendas. Né? Você tem que fazer um elogio, tem que ser educado. Quer dizer, tem todo um sistema ali. Porque se eu também quiser ser, né? Não, não tá a de falar agora. Agora, não dá, né? Entende? Então, mas trabalhe isso. Seja sempre autêntico. Nem que no começo dê meleca, tá? Porque vai dar, né? Às vezes ser autêntico com os filhos, ser autêntico com a esposa, ser autêntico com o sócio ou com os, alguns amigos, dá meleca. Mas, se você não for autêntico, talvez a tua, a, tua, a tua amizade também seja falsa, né? Então, seja, tenha coragem de ser verdadeiro. Beleza pura, pessoal? Ó, espero ter ajudado vocês aí. Compartilha esse vídeo, por favor, me ajuda aí. Né? É, se inscreva no canal, vai no Facebook, vai no Instagram, tem muito material. No site tem um blog, vai ter muito material lá para você se divertir e aprender a viver. Aprender a ser... Yes. Grande abraço! Tchau pra vocês!